ser quilombola é assim uma coisa que é muito uma cultura muito forte né por minha ancestralidade ser de povos negros e foram escravizados e a gente ainda está nessa resistência aqui então, a gente teve que lutar mesmo pelas nossas terras nossas que é nossa na verdade e a gente hoje tem um, um grupo de que é remanescente do quilombo barro branco e a gente vive aqui como família como comunidade como construir junto a gente tem também faz parte da feira da agricultura familiar que é em um Belo Jardim que as coisas são vendidas de hortaliças sem agrotóxico que é isso que fortalece o grupo foi através do Jovem Camponês, que eu e outros jovens também, que a gente aprendeu agroindústria, agropecuária, informática, a gente aprendeu um pouco do que o IEF tem, que a gente se interessou pelo curso, de, do espaço ser diferente para estudar numa escola como o IEF, que mexe o quê? Que mexe com os animais, com o que, que a zona rural tem. Como no agropecuária, eu escolhi esse curso porque eu me identifico mais como eu moro na zona rural e que a gente vive para alimentar, da alimentação, né? Eu gosto mais de mexer com a hortaliças, fruticultura também, cultura também eu tenho um pouco manejo assim, com os animais, de aplicar uma vacina. Eu entrei no campus como cotista, foi muito gratificante, foi muito bom. Eu fiz a prova e deu meus, o meu melhor, porque era o meu sonho era realmente entrar no campus para estudar lá, para despertar curiosidades que eu tinha. Eu auto me reconheci como negra, a partir também de outros grupos também, como o Engelho, o Por os professores também conversarem comigo, falar sobre, fazer perguntas do que eu sou, o que é que eu faço e o que é que minha... Cultura, que minha ancestralidade veio, de onde veio. E assim eu fui algo que me reconheci do mais, porque foi muito marcante hein, o IEF para mim. A partir desse meu lado pessoal. Eu amo o IEF.